O galera, novo mapa de Overwatch, pra quem está escutando aí. Tu vai de quê? Eu vou de fora, quero ver se eu acho uns high ground ou um assim. Eu vou de diva então, pra quem acompanhar. Minha nova main é diva mesmo. Diva, tá muito monstro nesse novo método. Diva. Aí. Tá muito forte. Meu Deus do céu, cara. É, os caras não manjam muito do suporte, não, né, velho? Ah. PTR, né? Porra, pô, é PTR eu sei, né? Mas eu acho que eu, acho que eu vou de então essa porra que mano tô... Opa! Nunca deixe de lutar pelo que você acredita. Prédio de... gente rica? Luxuoso. Ó, tem, em, em, tem parede invisível aqui. Né? Aonde? Aqui, ó, no teto. Ah, é, pra não bugar, né, filha da mãe? Quer bugar o mapa, quer? <risos> é anti-bug. Poxa, tem um quadro da Widow aqui, ó, Cinco, quadro da Widow, três, que resenha, três, cara, três. os caras botaram a pichação aí para fazer o quadro, Isso, oh, eu tenho carro, cara, pega o carro, cadê o carro? Ah, o carro eu, mata, eu mata? <risos> mata. Muito dano mesmo, deixa eu ver? Mata, um hit. É? Ah, porra, <risos> que resenha, cara. Vai, vai, vai, vai, tô chegando aí. Eita, pô, esse mapa de conquista é que massa, cara. Sim, sim. E aqui, aqui cai, é? Que massa, velho. No meio, sim. Ah. Eu nem sei é. onde é que é a disputa. Ah, é aqui. Nem eu. Achei. Matei <risos> ah, um bugueiro aqui. Onde é que eles vêm aqui? Eu não sei de nada, velho. E onde é que eles vêm? Ah, entendi. Precisa de coisa aqui. Não vai morrer. Me cura, me cura, me cura. Ai, ah, eu é sou rira. Estou pronto. Maldito, uma coisa. Morrer. Quer saber? Eu vou demarcar Eles estão pegando o objetivo Não era bom a gente defender isso? Direito. É a essência da descompensão Como é que tem life do grande aqui? Como é Like Life do grande Ah, eu não sei, deixa eu ver Ó, ah, oh, tem uma aqui onde eu tô, tô Aqui no elevador. Ai, aonde? Aonde? Aonde? Aonde? Não tem life! No... perto dos elevadores. Onde é que tá o elevador? Assim é Achei. Ah, a nega já tomou de conta. Sim, Raquel. O elevador sobe pra onde? Uou! Oh! Temos uma Ana! Estamos a de cura cairia bem! Cura! Me cura! Preciso de cura! Ai, Ana! Foi só uma! Cara. Você vai ficar bem! Eu procurando ela! barrigada! De fudeu. velho. O meio é como se fosse uma câmera da morte pra passe-meta. Sim. Muito foda, velho. passe aqui. Macuira tá com. Vamos gravar de novo porque daquela vez não contou. Tinha muito café com leite e eu não curti, não curti mesmo. Ah, eu vou de sombrinha dessa vez então. Sombrinha. Sobrinha, <risos> falha, não falo de farinha. Porra, é qualquer coisa estão pegando direto, torbinho, não Eita. sei. Eita, esse aqui é o terceiro, né? Eu não tinha conhecido, não vamos começar. É é o terceiro, esse... é, acho que é o terceiro mesmo. É o que, que é esses coisas aqui? Esse aqui é valioso, é? homem? acho que é o segundo mapa. Esse aqui. É o segundo. Tarde. É, no é segundo, ver. só que do outro lado. É, é o o mapa que a gente tava agora O objetivo é meu! O que eu perdi, eu escondi uns poucos. Alguma virilha? Esse time tá melhor! Tá melhorzinho. Assim. Cadê esse Gage? Cadê esse Gage? Fude a arma desse gauge. cadê ele? E aí? Toma! Pegou! Caralho, tem um lugar que derruba aqui, ó! Nossa, o um lugar oh. da de Eu Ó o cara tentando me buscar aqui! De novo! Ó, dá pra botar sempre centro embaixo do sofá. <risos> e aí, que onda? Ah, que mentira, cara. O cara me matou. Eu tô de outro. Me Opa, tô vendo o ranzo, tô vendo o ranzo com pouco life fugindo. Merda! E aí? Sinalizador de posição. Vamos colocar lá na frente, no ponto. Como é que eu troco de ult, sabe? Agora que? O sinto... aqui duas vezes. Eu estava aqui, o tempo corpo. Eu, eu, eu preciso de cura. Girls, vamos lá. Vocês ah, estão protegidos. Tem uma sala de cinema aqui, ó. Você, Você está, está aqui. Oxi. Faço pra cima aqui. Ei, velho, que apelação do caralho o anão aqui, velho Porque a Cetanela fica numa posição tão filha da puta que os caras não pegam Que apelação do caralho, velho Os caras já descobriram a porra do, do esquema dos mapas, velho um a zero. Que apelação do caralho, velho Os caras já descobriram, velho ah, e esse ponto aqui é o terceiro E essa nave aqui? Caralho, velho, Star Wars, Star Trek Tem café aqui, ó. E aí? Que louco. Cinco, quatro, <risos> três, dois, Olá. Um. Ló, Mapa greta. Eu nem sei onde eu tô indo, velho. Eu entrei aqui no lado esquerdo, viu? Achei. Ah, é o, é o primeiro. É o primeiro. Não, não é não. É, pô? É não? É não. Não, é, não. não. Ele só aparece. Ele é, parecido, ele é Nossa, se pelo menos é bom. Dá pra fazer o um vídeo desse... Oxe, olha os caras... Oxe, o ponto é aqui, pô. Eu pensei que era lá dentro. É, é, eu também. Eu tava não, vindo. Looooooow, cara. Vamos e agora? Eu tô com um pouco live. Vou deixar o live aqui. É que vai ter aqui nessa porra aqui. Também não sei. <risos> Achei. Pode precisar disso mais tarde. Vamos, velho. Detectaram. da ah, porcaria em pepo. Eu jurava que ele não ia me ver. Temos que proteger o ataque inimigo. Procurando por mim, gerador de escudo online, matriz defensiva com aquela apelação, velho. A sombra tá com 350 de vida, velho! Nossa! 350 mais, tô... de vida, velho! Sabe o que Tem que é isso? Tem velho! Meu Deus! Olha! Olha o que é que meta fez! Sou eu, meta. <risos> Nossa, tu viu? Que pelo azul do caralho! Eu aproveitei o teu escudo, tu se lembra, Iniciando! <risos> Meu deus, 350 de life, velho. A comp vai ser essa, velho. Ele tá porra. Corri! Agora eu fui burro, velho. Olha isso, burro. meu. Esse assim, metro tá solando o soldado, eu acabei Não de é... solar ele agora. É, pô. 7 metros de distância é muita, muito grande, pô. Na hora que o cara vai inventar de correr, o cara tá morto. E tem escudo aí, meu. Eu toco o escudo e corro pra cima dele. É... Olha quem foi. Olha o topper. Não, pô, tá muito apelão não. Caralho do céu, velho. Olha onde né, esse filho da puta botou a acento dele dele. Tipo, não tem que pegar, pô. Tipo, o cara entra aí e já chega levando bala, tá ligado? Vamos uhum. botar uhum. tá na equipe. Uhum. Olha o barulhinho.